Fala aí, família de loucos por Dreol, tudo bem? Pessoal, eu quero aproveitar a oportunidade que veio aqui, junto com a carga de placas ST, veio uma, um pedaço de placa Performa. E eu queria falar um pouco aqui para você que quer se aprofundar no Dreol um pouquinho sobre a placa Performa. Mas antes de eu te dar essa dica dessa placa, eu quero te pedir, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário se você já tinha escutado falar sobre a placa Performa, ok? Então, bora lá pro vídeo, galera. Pessoal, a placa Performa é uma placa diferenciada, é uma placa especial, tá? Ela, ela veio, né? A placa criou ela unindo a placa Fonic e a placa Impact, que existia anteriormente, né? Se quem lembra aí, quem conhece, a placa Impact era uma placa ela própria para impactos e ela aguentava direto nela pesos de até 50 quilos, Tá? É, não repara o barulho não, tá, pessoal, que a gente tá aqui na obra. Então, o que que acontece, pessoal? Aí eles uniram essas duas placas. Então, a placa performance, ela se tornou uma placa que ela é resistente à pancada, tá? Ela tem resistência a impacto. Ela aguenta peso direto. Ela tem um, um poder de resistência à carga muito maior. E outra coisa, ela também tem um maior poder de isolamento acústico, ou seja, são três placas em uma, tá bom? E você pode ver, pessoal, que ela tem, ela é, é fabricada né, com gesso, como todas as placas, porém, ela tem, pessoal, uma carga elevada de fibra sintética, tá? É, é, o telefone não tá focando, mas é, tá aí o, o espelhinho aí, tá? que ela tem nela ela tem um cara para cortar ela com estilete é bem complicado tá tu vai ter que afundar muito o estilete o ideal para cortar a placa a placa performance seria até você cortar ou no serrote ou numa serra tico-tico pessoal é, é Danilo bota o dedo aí onde tá essas fibras aí tá aqui tá vendo pessoal onde o Danilo tá botando o dedo ali são as fibras tá essa fibra sintética ela dá resistência à pancada, tá ok? E ela também dá resistência à, à, à questão do isolamento acústico, tá? Então ela, ela aguenta mais impacto e ela aguenta. É, ela tem um isolamento melhor acústico é, por causa disso. E além de suportar uma carga maior direto na placa, tá bom? Outra coisa, pessoal, só pra gente finalizar, que ela também é pra você observar. Ela é uma placa muito mais pesada, tá? A placa de, de a placa ST, ela tem em torno de 8,50 kg e por metro quadrado. Enquanto a placa Performa, ela tem um peso de 11 a 12 kg por metro quadrado, tá? Então é é uma placa bem mais pesada, né? Ela tem quase 50% em torno aí de 50% a mais de peso do que uma placa comum. Por quê? Porque justamente isso, você pode, com bucha e parafuso, colocar 50 quilos direto na placa, tá bom? Então, se você precisar de uma placa boa, uma placa de qualidade, é, eu indico aí a placa Performa. E quero te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não é isso, Daniel? É isso aí, deixa o like lá. Deixa o like, deixa teu comentário, porque isso aí ajuda o canal. Um abraço aí, família de loucos por drywall. Ela é fabricada com gesso, como todas as placas, né? Os, os aditivos, mas ela tem uma elevada pessoal composição em fibras sintéticas. É que é que o telefone não tá. Caramba, não tá, não tá, não tá, não tá, não tá pegando. Não tá focando.